Então, seis pedreiros constroem uma parede em oito dias. Quantos dias levarão três pedreiros para fazer a mesma parede? Então, vamos separar aqui pela simbologia pedreiros e dias. Então, vai ser é P e D. ok? Então, eu tenho seis pedreiros, constroem uma parede em oito dias. P é pedreiros e D dias seis pedreiros oito dias quantos dias x levarão três pedreiros para fazer a mesma parede né então nós vamos ver que se seis pedreiros constroem a parede em oito dias três pedreiros vão construir em mais ou menos dias ora se eu reduzir a quantidade de trabalhadores eu vou levar mais dias então, reduzir aqui, aumenta aqui. Reduzir a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de dias. Isto é inversamente proporcional, pois quando um aumenta, o outro diminui. Ou o outro diminui e o outro aumenta. Inversamente proporcional. Você coloca a setinha para baixo e outra setinha para cima. Ó, invertido, ok? E se é invertido, essa grandeza ela será construída da seguinte forma. 3 está para 6, é igual a 8, está para x, ok? Então, fazendo aqui ó, os meios pelos extremos, eu tenho que 3x é igual a 6 vezes 8, 3x é igual a 48, ok? É igual a 48. Logo, passando para cá assim, eu tenho que x é igual a 48 sobre 3, Sobre 3. E 48 dividido por 3 é igual a 16. Ok? Vamos fazer a continha aqui de padaria. Que é 48. 48 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Baixo 8. 18 dividido por 3 é 6. Porque 6 vezes 3 é 18. 18 para 18, 0. 0. Então, x é igual a 16. 16 dias. Beleza?